pegar a Fiddle, mano. Vamos de Fiddle first pick, velho. O que acha do Giamago? Mano, um dos miozinhos que nós tá tendo aí, mano. Um dos mais brabo aí. E quem sabe aí não é o futuro do cenário, né, mano? Competitivamente. Nossa, tem dois Diamond no time, família. E tem um Ridan ex-top 1 contra um Diamond. O cara é meio pop, mano. Ele tem um milhão de maestria. Eu confio nesse maninho aqui, velho. Ele tem um milhão de maestria, velho. Bora. Bora, mano. Lembrando que eu vou de concentração total, hein, rapaziada. Focado no jogo. Vou ler bem menos o chat e é isso, véi. Tá, bot... Mid bot eu tenho pressão, mano. 100%. 100%. O top meio que eu só deixo eles lá. Então eu acho que eu vou startar topside esse jogo, viu? Pode ser uma boa. É ali. Mano, por que que não tem ninguém pra me acompanhar aqui, velho? Nossa! Matei. <risos> Nossa! Família! Tá sem flecha esse aí. Bate ele, Janzin. Flacha nele, faixa nele, faixa nele. Sem dó. Isso, pai. Isso. É isso, é isso. Mais uma. Já mais uma, Janzin. Quase. Caralho, se falar que Fidão não um mama gostoso, hein? Crime, crime. Tá bom. Demais. Se reclamar, piora. Só agradece. Prioridade pra esse drag, mano. Se o Recarente quiser startar lá, agora é dele, ó. Não tem pressão, bot. Qual a chance dele estar tá lá, hein, fellas? Hum. É dele, né, mano? É. É dele, é dele, é dele. Ninguém tem pink, mano. Vou arriscar, velho. Ninguém tem pink pra esse mato. Eu vou arriscar, velho. Foda-se, fui. Nice. Killzinho pra Z. Vou dar B. Farmar campo de cima e é isso. Vontade de ir ali naquelas periquitas, mas o Jeanzinho teve que dar B, mano. Então eu vou optar pelo safe. Faço dois campos. Esquipo o golem que vai nascer agorinha. E corro pro arauto, mano. É isso. Esse, esse é o plano, velho. Se eu pegar esse Arauto e der first break pro Jeanzinho, é meio caminho andado, véi. Só isso, véi. Não é difícil. Ó, oh, o Jeanzinho pegou pressão, mano. Então a prioridade é nossa. Do mid, no caso, né? Só o cara não morrer que é free Aralto, véi. Maravilha. Pô, oh, Popzinho, espera na torre, mano. Não é difícil é o cara me esperar na torre, velho. Vocês acham que eu mato ele? Ela vai descobrir agora. <risos> Foda-se, tive que gastar o flash, mas é isso, velho. Não dei assist pra pop, mas tá de boa. O foco agora é TR, matar mid, usar mid, velho. Queria muito ter usado esse R meu no mid, mas não deu, velho. Eu queria matar a para pra garantir o drag, tá ligado? Só vem Drake, mano. Vai que eu gastei o smite nela, mas acho que tá suave, velho. Alma do oceano, beleza. Ó, oh, ó, oh, matou. Bate na massa, caleca. Dale. Eu pego essa venda hein, mano, se liga. Ó os pixels, rapaziada. Os vou ter que flashar, mas não tem problema, não. Vou deixar pro Genzinho. Ah, eu peguei, mano. Oh. Pelo menos foi, foi, tipo, uma assistência única. Então ele ganhou 150 de gold. Oh, merda. Podia... Era pra ter deixado, tá ligado? Só que eu achei que... Sei lá, peguei sem querer, né? Nice. Nice, nice, Janzada. Nice. Já abri uma torre do mid e é isso. Vamos, Drake. É tudo nosso, mano. Ô, ô. Ô, ajuda lá, Galho. Ó o de ladinho, hein, mano? Quem viu o Fear de ladinho, hein, mano? Meu amigo. Dá lei casada. Ó. Oh. Ó, oh, ó. Oh. Aqui. Hum. É, os caras tá se fudendo do outro lado ali, mano. Não faz isso igual esse galho tá fazendo, não, rapaziada. Ele tá jogando com a lane que tá perdendo, tá? Tipo, a pop tá 1-6 e o galho foi lá. Sei lá, tentar dar um R e ajudar o cara, mas. Mora da V, velho. Mano, tô forte. Pra caralho, já tem um moreno na base. Esse é um bom jogo pra fazer liandre, meu time tá full AD praticamente. Bobear, eu nem preciso fazer Void, tá ligado? Pegar Morelo, liandre, acabou, filho. Não compensa Rabadon? Mano, meu boneco de make já tem muito dano, então... Não preciso fazer Rabadon, tá ligado? Fazer liandre pra dar DPS nesses caras aqui. Tipo, o Reca vai ficar tanque, a Camille fica tanque de Caneco porque ela tem defes tá ligado? Então... O Aliandro, eu vou dar mais dano do que o Rabadon. Agora, o Rabadon é bom pra explodir esses papelzinhos, ó. Só que não precisa, tá ligado? Dá pra explodir eles igual, velho. Mano, eu faço história aqui, velho. Deixa esses caras startar pra eles não ver se o bagulho vai ficar doido. Será que eu tenho um range? Olha e o genzinho foi pego ali, fodeu. Fodeu, galera. Fodeu, velho. Dale. Mais um. Nossa, se a. Nossa, mano. Se a pop tira a Vane, mano, no R dela, eu matava a porra da cara e a luta era nossa, mano. Eu acho que eu tenho um dano pra dar IK nele, velho. Mano, vou tentar, foda-se. Se o EZ acompanhar a maravilha. Ele tá aqui, ele tá aqui, ele tá aqui. Vim, vem, vem, vem, vem, vem, vem. Dale, só não erra, galho. um, dois, três e... Dale, faz barão. Jazzyn tem R de novo, mano. Vambora. até é melhor, mano, pra fazer corpo, mano. A Pop tinha que ter pá, viado. Revelei a Kali com meu W. Maravilha, tem uns zonas pra Camille. Janzin volta pro pit. Nossa, termina, EZ! Nossa, eu tive que smitar pra dar dano. É, smitar pra me curar, senão eu ia morrer, véi. Vocês viram que o EZ saiu do pitch, mano, uma hora? Mano, os cara é muito ruim, rapaziada. Fudeu, velho. Mano, fudeu, velho. Os cara é muito ruim, véi. Próxima luta eu tenho um flash e o Jeanzinho tem Baron, mano. Dá pra nós tentar ganhar o jogo nesse push, véi. É uma luta que eu der flash, matar os cinco. É isso. O jogo nós ganhamos o jogo, velho. Vambora. Continua, mano. Ai, os caras tirou o wave? Não, tem o wave sim. Nossa, eu tô, eu tô muito mal exposto, véi. Que isso, véi. Chiltou, chutou, chilto, chilto, chutou. Chuto, chuto, chuto. Ai, se eu não morro nesse tiro, véi! Porra, eu tinha que matar a Vane, mano. Eu tinha que matar ela. Ez! Ez! Ai, auto-ataque, tá não tem como errar! Mano, eu tinha que matar a Vane, mano. Eu tinha que matar a Vane. Eu dei, eu dei W do sem querer, rapaziada. Mano, tenta GG que se foda, velho. A única chance, velho. Ah não, a Camille tá viva, né, velho? Galho, isso, galho. A pop não deixa ela fugir, stunou, beleza. Beleza, beleza, Qzinho. Morreu pra DD. Bate na porra do Nexus, mano. Bate nessa porra. Dá W de novo, cara. Só isso, só isso, só isso. Não vai dar pra dar GG, velho. W, galho. Dá o W, galho. A torre, galera. Beleza. Ó, beleza. Nexus, galera. Nexus, mano. Nexus, galera. tem TTP? Não tem. Bora, bora, drag, bora, drag. Era pra dar fir W, mano. Sei lá, porque comportei zonas, mano. Né? Esse dedinho magro aqui, velho. Puta que pariu. Ah, é nosso. Se nós não for reto, o reto mid, fodeu, tá ligado? A Camille ganha na side, mano. Então acho que é isso mesmo, velho. Vambora, foda-se. Eu acho que vai dar merda, mano. Ainda mais com é aquela wave bot ali. Se o Ridão ou a Kali tiver TP, fodeu. Eu acho que esse aqui é o famoso tudo ou nada, velho. Fodeu, perdi meu R, mano. Perdi a porra do meu R, fudeu, já fudeu, véi. Fudeu, fudeu, fudeu. Perdi a porra do meu R, mano. O Recarim conseguiu cancelar, véi. Sabia que ia dar merda. Torcer pra eles não ter TP, ó. Se eles não tiverem TP pra dar bot, tá em casa, ó. Se tiver TP, fudeu, ó. Tem TP? Não. Ó, oh, se punir alguém aqui. Ó, que isso, que isso, que isso, que isso. Nossa, não era pra eu ter lutado, não. Achei que os caras iam comprar. 40 sec tem de novo, tá de boa. Pera aí, nós pode tentar dar GG, véi. Ou nós vai, Baron. Não, não, não bora dar GG, viado. O que, que vocês falam, mano? GG, GG, GG, foda-se, foda-se, foda-se, Foda Vai dar a cara pra mim, pop, vai, vai, vai, pop, vai pop. Ai meu Deus, a pop não quer dar cara pra mim, velho. Nem pra isso o um maninho não serve, véi. Vai, vai, vai, GG, GG, GG, GG, foda-se. Vai, vai, vai, já vou ter ult, já vou ter ult, mano. Bora, bora, bora, bora, bora. Que isso, amigão? Dá ali, mano nice, Nossa, mano que, que é isso? Nossa, não dá não, mano vou ter coração pra isso não, mano Credo, doidão Pelo amor de Deus, Brasil Que é isso aí, velho, Vou passar uma desenho do pós-game aqui Vambora That's fine.